então, em campo de competição, os atletas que farão essa próxima disputa é a primeira disputa da fase de semifinais da categoria arco recurvo masculino. Ibrahim Rajbar, da República Islâmica do Irã, 46 anos, número 4 do ranking mundial e já medalhista nesses jogos, medalha de prata por equipes. O <tos> Rahimi. <tos> <tos> também da República Islâmica do Irã, tem 38 anos de idade, número 5 do ranking mundial David Martin juiz da disputa vai então indicar o arqueiro que inicia disparando, o Golan Rezar Rahimi Ele autoriza então agora o início da disputa entre os dois arqueiros, os compatriotas Rolan, ah, Ibrahim Rashba e Golan Rezar Rahimi. Golan Rezar Rahimi dispara primeiro no alvo de número 2 e marca 10 pontos. Oito pontos de Ranjibar. Nove pontos de Rahimi. 10, 10, Dez pontos de Ranjibar. 18 pontos, 19 para Rahimi. Rahimi dispara, marca 8 pontos. 9 pontos, empata, 10 pontos. A vantagem será de Ranjibar. 9 pontos, fica então tudo igual no placar, 27 a 27 para os arqueiros na República Islâmica do Irã. Seguindo pela, para a segunda série dessa disputa entre os arqueiros da República Islâmica do Irã, que empataram a primeira série, 27 a 27. E agora retomando, o Rezar Ahimi, novo de número 2. 9 pontos. Oito pontos de Ranjibar. Dez pontos bem no meio do alvo de Golan Rezar Rahimi. Tem 19 pontos no momento. Ibrahim Ranjibar com uma flecha menos. Ele marca nove pontos... 17 pontos, fica atrás dois pontos, então, do seu conterrâneo. Ibrahim agora preparando para o terceiro tiro desta série. 10 pontos, 29 de 30 pontos possíveis. Excelente desempenho do arqueiro Golano Rezar. Rahimi antecipando já a vitória destes sete. 10 pontos de Ibrahim Ranjibar. E ele não está gastando os 10, não. Nós tivemos nessas disputas durante o dia de hoje. Ibrahim Ranjibar bateu Guintz Jonast por 6 pontos a 2. David Phillips por 6 a 4. E Piotr Sadivski por 7 a 3. O Lan Reza Rahimi venceu Kim jong da Coreia por 6 a 2. E o Han por 6 a 0. E o japonês Ueyama Tomohiro por 6 a 2. E o vencedor dessa disputa garante um lugar na disputa pelo ouro. A ser realizada ainda hoje, daqui a mais alguns minutos... now back to the third end of this match. We have three points in favor of Mr. Olam Reza Rahimi from the Republic Islamic of Iran. 10 points for Mr. Ibrahim Rajbar. Eight points for Rahimi. Mr. Ranjbar, who has already won a medal in these Paralympic Games. 10 more points for Mr. Rushbar. Golan Reza Rahimi now. Nine, Nine points. 20 pontos de Ibrahim Rajbar, 17 pontos de Golan, Golan Rezar. E agora mais 9 pontos de Ibrahim Rajbar, 29 pontos. Garante 2 pontos pelo 7 já antecipadamente. 10 pontos de Golan Rezar Rahimi. Vamos ver uma disputa muito equilibrada entre os dois arqueiros. Eles empataram a primeira série 27 a 27. Segunda série em favor de Golan Rezar Rahimi, 29 a 27. E agora invertendo a vantagem, Ibrahim Rajbar venceu por 29 a 27. Fica 3 a 3 no placar. Bem colocado pelo nosso colega, o Alf. Qual desses arqueiros será o vencedor da disputa? Vamos saber somente dentro de mais duas séries. Tá, tá Iniciando agora a quarta série dessa disputa. No alvo, dois, no, no alvo de número 2, o Lanarizara Himi é que dispara primeiro. 10 pontos. Que boa demonstração de precisão desses dois arqueiros. 9 pontos do senhor Anjibar. E a noite cai aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, 6 horas e 10 minutos. 7 pontos de Rahimi. 8 Oito pontos, senhor Ranjibar. 17 a 17, tudo igual. Continua equilibrada a partida. Have 17 points for both the archers. Yeah. 10 yeah. points for Mr. Rahimi. 27 points. Ibrahim bar now for the last arrow of this end. Ten to tie. Yeah. 10 yeah. points. Yeah. They split the set again. 27-27. Os demonstrando muita habilidade e garantindo para todos nós um grande show. Muito precisos os arqueiros. Agora a quinta e última série dessa disputa, valendo uma vaga pela disputa do Ouro. E os arqueiros da República Islâmica do Irã mostrando um grande show de concentração e precisão. E a Golan Reza Rahimi que inicia esta série outra vez, 10 pontos. O Ibrahim Rajbar agora atirando no alvo de número 1. Alvo que está posicionado a 70 metros de distância, marca nove pontos. Ibrahim se prepara, marca nove pontos em sua segunda flecha. 9 pontos de Ranjebar. Um ponto atrás. Golan Rezar precisa de. 9 pontos. Daria eles provavelmente um empate. Ainda faltando uma flecha. Não sabemos o que vai ser resolvido. 10 pontos. Ganha então o match já antecipadamente. Golan Rezar Rahimi, que tem 29 pontos. Sem chance para o senhor Ibrahim Ranjibar alcançar a pontuação. 9 pontos e está ali então confirmada a vitória Golan Rezar Rahimi que segue para a disputa da medalha de ouro e parabéns aos dois arqueiros pela linda demonstração de precisão os arqueiros que mal saíram do círculo amarelo